desenvolvedores do CSGO foram avistados fazendo portabilidade de alguns mapas para Cersei 2, isso é real eu não tô tirando da minha cabeça, vou mostrar pra vocês as fontes já já, eu sei que muita gente ouve essa palavra Cersei 2 e pensa não vai ser lançada nunca, é mentira mas galera, podem ter certeza de que se os desenvolvedores do CSGO foram avistados portando alguns mapas do CS para Cersei 2, é porque realmente eles estão fazendo a Cersei 2 se tornar real, eles estão realmente chegando cada vez mais próximos próximos no dia de lançar a Cersei 2 que claro não vai ser lançada uma versão oficial com certeza vai ter todo um período de testes ao mesmo tempo pessoas vão estar jogando na Cersei 1 e na Cersei 2 outras pessoas vão estar jogando o CSGO até que um dia a Cersei 1 vai deixar de existir não sei se vocês lembram da era digital quando todos os canais de TVs começaram a evoluir para o digital né para o HD e tal e aí, da noite para o dia ou você usava digital ou você não usava a Cersei 2 seria mais ou menos isso mas um dos principais empecilhos para o CSGO poder ser portado para Cersei dois são os mapas. Na realidade, nenhum mapa da comunidade vai ser portado oficialmente pela Valve. E sim, os mapas oficiais. E foram nesses mapas oficiais que desenvolvedores do CSGO foram avistados com um nick que sugeria que eles estavam portando alguns mapas pra Cersei 2. Vou explicar. E nós temos o vencedor!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 Vamos lá. Esse rapaz aqui, o Aquarius postou no Twitter esses dias que ele tinha notícias, porque ele é um amigo dele, confirmaram que alguns mapas bem conhecidos do CSGO, estavam sendo desenvolvidos na Cersei 2 então, como é que ele tem certeza? Ele disse que alguns desenvolvedores foram vistos em alguns mapas com nomes da Cersei 2 por exemplo, DE Mirage Cersei 2 no final, ou seja alguns mapas oficiais do CSGO, que a princípio ele não quis revelar, estavam com essa nomenclatura S2 no final, né? Mostrando realmente que o mapa teria a sua versão da Source 2 oficial já existente. O Gabe Fowler, que hoje é o maior investigador a respeito da Source 2 do CSGO, confirmou que isso era verdade. Ele viu, tá? Com os olhos dele. Realmente era real e seria muito bacana isso para o CSGO. E ele disse que esses caras mostraram pra ele como é que funciona e que esse seria o maior vazamento. Então, isso aqui é muito interessante, galera. E aí, alguns dias depois, por pressão da comunidade, eles decidiram Revelar quais os mapas que eles viram os desenvolvedores trabalhando e são seis esses mapas: tá o Chutes, que é aquele mapa que dá para jogar corrida armada e tals o Italy, a Inferno, Lake, Overpass e Short Dust. Eles deixaram aqui informações sobre o método que eles usaram para conseguir essas informações. Basicamente, eles rastrearam alguns desenvolvedores que estavam online na Steam e conseguiram saber exatamente onde que eles estavam, né? E eles falaram aqui que não vão deixar detalhes e tals, mas isso tudo é muito interessante. E aqui tá basicamente os arquivos que foram encontrados, né? Então a gente tem, ó s 2 rodando aí na versão casual e eu vou traduzir aqui o último tweet dele que fica bem bacana. Não sabíamos que alguém além de nós estava ciente dessa vulnerabilidade, então decidimos postar a quantidade necessária de informações para que desenvolvedores possam adivinhar como foi feito e corrigi-lo antes que o método se torne público e possivelmente prejudique alguém. O objetivo inicial era atrair os desenvolvedores para corrigi-los e só depois disso postar todas informações interessantes sem o nome dos devs. Lembrete amigável, somos apenas jogadores que realmente gostam do CSGO e às vezes ficam muito empolgados com esse tipo de coisa. Então, eles agiram aqui de uma maneira bacana, né? Tipo, Hackers White Hat, não sei se vocês estão ligados essa nomenclatura, é basicamente um hacker que descobre um bug e vai lá e reporta para que ninguém no futuro consiga explorar esse mesmo bug. Mas enfim, voltando para essa foto aqui, velho. Claro que isso daqui é o que eles criaram depois no Photoshop e tal, mas, cara, se esses seis mapas estiverem realmente sendo portados para ser 2. Se desenvolvedores de verdade do CSGO estavam dentro desses mapas com essas nomenclaturas, isso sugere pra gente coisas muito interessantes. Por exemplo, a Inferno e a Overpass seriam, provavelmente, os primeiros mapas que a gente vai poder jogar CS competitivo na CS2. e Italy, Lake, daria pra gente jogar Corrida Armada, por exemplo, que é um jogo muito bacana. E aqui, o Short Dust, cara, abre possibilidade para diversas coisas. Por exemplo, o braço direito, que a gente consegue jogar aí na Short Dust. Só de olhar esses seis mapas, eu já fico muito impressionado com realmente o trabalho que os devs do CSGO estão fazendo, porque essa era uma das maiores dúvidas da comunidade, como serão portados da Cersei 1 pra Cersei 2 os mapas, e a princípio, mapas da comunidade não seriam portados, ninguém tem ainda essa ferramenta de portabilidade a não ser os desenvolvedores do CSGO e se eles já estão trabalhando principalmente aqui na Inferno e na Overpass, isso já sugere pra gente que a Cersei 2 vai ser real, no competitivo também né? não vai começar só com mata-mata corrida armada, braço direito, mas sim com tudo já funcionando pro matchmaking, e ainda digo mais, né? Inferno e Overpass com certeza serão mapas que vão ficar na pool oficial do CSGO. Então alguns, talvez, vão ser descontinuados, né? Assim como a gente teve a Cobblestone sendo descontinuada há pouco tempo atrás. Muita gente já conseguiu testar como seria a cs 2, né? pelo menos alguns mapas do CSGO na Cersei 2, portando esses mapas pro jogo Half-Life Alex. Esses dias atrás eu vi um vídeo do Rick, vou deixar indicado aí na descrição para vocês verem também, onde ele jogou aí com o Oculus Rift e tal, o um mapa Inferno no Half-Life Alex, né? Já mostrando todas as melhorias Gráficas que isso teria Por exemplo, o Ray Tracing, que é algo que a gente Não tem no CSGO, texturas Mais reais, uma água muito Mais verdadeira, digamos assim No geral, uma iluminação muito melhor Eu gostei muito desse vídeo dele, realmente Muita gente já pôde testar Alguns mapas do CSGO, não Oficialmente na Cersei 2, nesse Half-Life Alex, o próprio Gabe Fowler, utilizando um outro game, que é o Sandbox Game, também mostrou O que seria um CSGO na Cersei 2, né? Claro, não é o CS isso daqui, galera. Isso daqui é o um mapa, com o personagem e as skins de agente aí, de luva e tal, do CS em outro game, né, mano? E a gente já consegue perceber, realmente, uma mudança gráfica muito interessante. Mas não é só isso que a Cersei 2 vai trazer ao CS. E sim upgrade gigantesco realmente, um jogo que é para ser mais liso, mais belo, melhor, mais atualizado, uma engine gráfica muito mais nova, porque a Source 1 é um motor gráfico de 2004 e a Source 2 foi lançada em 2014, então é um motor gráfico que tá 10 anos à frente. E se a gente for lembrar do Dota 2, um dos maiores jogos aí da Steam, o Dota recebeu lá em 2015 um update chamado Dota 2 Reborn, que basicamente foi o teste beta para a Source 2. Foi lançado realmente em 2015, esse update do Dota 2 Reborn, então com certeza a gente está próximo do update CS Reborn, mano, e vai ser fantástico. Uma das principais mudanças do Dota 2 foi uma latência menor e aumento aí na responsabilidade do game, isso é muito bom. Aumento de performance, mano, isso aqui é muito bom. Áudio melhor, processamento de voz melhor, melhor capacidade de renderização do game, novas físicas, suporte aí também para Mac e Linux. E claro, vamos ter aí o suporte à tecnologia Ray Tracing, para galera que tem uma placa De vídeo forte, poder experimentar gráficos Ainda melhores no CSGO O que na minha opinião, vai afetar Demais as skins de CSGO Galera, claro que algumas skins Serão afetadas de uma maneira diferente Do que outras, por exemplo, eu acredito muito Que as skins Blue Gems, os adesivos K2014 Vão ficar muito melhores, enquanto que Outras skins mais comuns, tipo uma k line, Vai continuar praticamente a mesma coisa, enfim Essa notícia aí, me deixou bem animado Tudo que o Gabe Follower posta No Twitter e no YouTube dele, sempre me deixa animado. Eu vou deixar o Twitter do Gabe Follower para vocês poderem seguir as notícias. No Twitter dele também tem aí a galera que tá buscando encontrar vazamentos sobre a Cersei 2. E até onde eu sei, essa daqui foi a primeira vez que algo oficial realmente saiu para o público. Inicialmente eles nem queriam mostrar quais mapas, né? Eles queriam deixar aí pra galera tentar descobrir e tal. Mas sim, galera. Esses mapas aqui receberam mais de um desenvolvedor. E o fato do mapa tá renomeado aí com underline S2. No final, não gera dúvidas pra gente O okay? que é s 2 Até o um próximo vídeo aqui no canal, não esquece de deixar um like Se você gostou dessa informação E compartilha com seus amigos que jogam CS Tamo junto, falou!